Bom, é, referente à disciplina é, cálculo 1, é o módulo 4 da disciplina referente à derivada. Nesse módulo nós vamos ver o conceito de derivada e algumas regras de derivação e, ao, e uma aplicação de derivada. É, de uma maneira geral, a derivada é a inclinação da reta tangente que passa por uma determinada curva. Por exemplo, aqui eu tenho uma curva, que é essa parábola aí, né, côncava para cima. Então, eu tenho essa curva. Eu tomei nessa curva o ponto f de X. Aí, eu fiz um acréscimo na minha, é, no meu eixo X de delta X. Então, meu próximo ponto é o X mais delta X, como vocês podem observar no eixo X. Então, no eixo X eu tenho o ponto X e eu tenho o ponto X mais delta X. Para o ponto x, a ordenada é f de x, para o ponto x mais delta x, a ordenada é f de x mais delta x. Como eu tenho esses dois pontos dessa curva, por dois pontos passa uma única reta. Então, eu desenhei por esses dois pontos, eu tracei essa reta em vermelho, que nós chamamos de reta secante, porque ela corta a minha curva em dois pontos no ponto x, f de x e no ponto x mais delta x. O que nós vamos fazer, eu posso começar a fazer essa minha reta tangente se aproximar da minha reta secante. Como que eu vou fazer isso? Quando eu vou fazendo delta x, que é esse acréscimo que eu fiz, quando eu vou aproximando esse delta x do x, eu vou fazendo a minha reta secante, se aproximar da minha reta tangente, como nós podemos olhar nesse próximo gráfico aqui. Então, essa variação da reta secante, quando eu vou fazendo delta x tender a zero, a minha reta secante está se me aproximando da minha reta tangente. Então, eu tenho a inclinação dessa reta tangente. Então, a derivada da função é o coeficiente angular dessa reta tangente. Então, por isso que a derivada é a inclinação da reta tangente que passa por uma determinada curva. Então, eu tenho a inclinação da reta tangente que passa pelo ponto x, f de x. Então, eu tenho o coeficiente angular da reta tangente a essa curva. Então, agora, eu tenho algumas regras de derivada. Por exemplo, se eu tenho a, a função potência x elevado a n, a derivada de x elevado a n é nx elevado a n menos 1. Então, eu falo que a derivada de x elevado a n em relação à variável x é o n, é o expoente nxn menos 1. Eu tiro uma unidade do expoente, por exemplo. Se eu tenho x ao quadrado, a derivada de x ao quadrado é 2x elevado a 2 menos 1. Então, é 2x elevado a 1. Então, é 2x. Se eu, tenho, se eu multiplico a minha potência por, é, por uma constante, por um número qualquer, então, se eu, tenho, se eu tenho c vezes a minha função f de x, um número qualquer vezes a minha função então, a derivada de cf de x em relação à variável x é a constante, que é a c, que é esse número, vezes a minha derivada da função f de x em relação à variável x. Então, se eu tenho 2x, a derivada da função 2x é o 2 vezes a derivada de x, que é 1. Então, a derivada de 2x é 2 vezes 1, que é 2. Se eu tenho uma soma de duas funções, se eu tenho a função f de x mais a função g de x, a derivada da função f de x mais g de x em relação à variável x nada mais é que a derivada da função f de x em relação à variável x mais a derivada da função g de x em relação à variável é, em relação à variável x. Então, se eu tenho a função 2x mais 1, a derivada, eu vou derivar 2x, que é 2, e eu vou derivar d1, que é a constante, que é 0. A mesma coisa vai acontecer se eu tiver uma subtração entre essas duas funções, né? Então, se eu tenho f de x menos g de x, então a derivada de f de x menos g de x em relação à variável x é a mesma coisa que se eu fizer a derivada de f de x em relação à variável x, menos a derivada da g de x em relação a d de x. Então, se eu tenho a função 2x menos 1, eu vou derivar 2x, a derivada de 2x é 2, a derivada de 1 é 1. Então, a derivada de 2x menos 1 é 2 menos a derivada de 1, que é 0 a derivada da função constante, a derivada da, de k em relação à variável x é zero. Temos do, duas regrinhas importantes, que é a regra do produto e a regra do quociente. Quando eu tenho um produto entre duas funções, isto é, quando eu tenho a função, vezes, a função f de x vezes a função g de x em relação à variável x, então basta a gente fazer a função f de x vezes a derivada da função g de x, dx, mais a, mais a função g de x vezes a derivada da função f de x vezes g de x. Muitas vezes nós falamos, eu tenho a derivada é, da primeira vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira. Então, toda vez que vocês se depararem com um produto entre duas funções, o produto é feito usando esta fórmula, e nós vamos ver um exemplo a seguir. A regra do quociente, quando eu tenho uma divisão entre duas funções, quando eu tenho a função f de x vezes a g de x, né, então a derivada da função quociente f de x sobre a g de x em relação à variável x, vai ser a derivada da primeira vezes a segunda função, menos a derivada da segunda vezes a primeira, sobre a segunda função ao quadrado, certo? Olhando agora um exemplo. Aqui eu tenho a função f de x, que é igual a 2x mais 5, vezes 3x menos 1. Então, eu tenho um produto entre duas funções. Então, usando a regra do produto é, olhem que o primeiro termo é 2x mais 5. A derivada desse primeiro termo, a derivada de 2x é 2, a derivada de 5 é 0. Então, pela regra do produto, é a derivada do primeiro termo, que é 2, né, a derivada da primeira ali é 2 vezes a segunda, repito a segunda, que é 3x menos 1. Mais, agora é a derivada da segunda. Quem é a segunda função? É 3x menos 1. A derivada de 3x é 3, a derivada de menos 1 é 0. Então, colocando ali mais 3, que é a derivada da segunda, e repito a primeira função, que é igual a 2x mais 5. Fazendo a distributiva dessas funções, né, nós vamos chegar, então, que a derivada dessa função é 12x mais 13. Então, eu usei... A regrinha do, do produto de duas funções. É a derivada da primeira vezes a segunda, mais a derivada da segunda função vezes a primeira. Chegando em 12x mais 13. A mesma coisa aqui, eu tenho um quociente entre duas funções. A função que eu tenho é 4x menos 3, dividido por 2x à quinta mais 2x. Olha... A derivada de 4x menos 3 é 4, porque a derivada de 4x é 4, a derivada de menos 3 é 0. A derivada de 2x à quinta menos 2x, a derivada de 2x à quinta é 5 vezes 2, 10, x à quarta, menos a derivada de 2x que é 2. Então, a derivada do segundo termo é 10x à quarta menos 2. Bom, sabendo isso, vamos usar agora a regra do quociente. A derivada da primeira, que é 4 vezes a segunda função. Então, é 4 vezes a segunda função, que é 2x à quinta menos 2x. Menos da regra... A derivada da segunda função é 10x à quarta menos 2, vezes a primeira função. Repito a primeira função, vezes 4x menos 3. Tudo isso sobre a segunda função elevada ao quadrado. Então, 2x à quinta menos 2x elevado ao quadrado. Distribuí, fiz a distributiva nos dois termos ali, fazendo a soma né, dos termos comuns, chegamos na derivada dessa função, que é menos 32x à quinta, mais 30x à quarta, menos 6, tudo isso sobre 2x à quinta, menos 2x elevado ao quadrado. Então, esta é a derivada da nossa função Quociente. Então, a função quociente, a derivada, eu uso a regra, é a derivada da primeira vezes a segunda função, menos a derivada da segunda vezes a, a primeira, tudo isso sobre a segunda ao quadrado. Certo? Agora, eu peguei uma função composta, eu peguei a função seno de 2x, eu posso fazer a derivada dessa função é, como uma troca de variável, eu vou chamar de u2x, então meu, é, eu vou ter a função então, f de x é igual a seno de 2x é, é seno de u. Então a derivada da função seno é cosseno. Então a derivada de seno de u é cosseno de u. mais a derivada de u, a derivada de 2x é 2. Então, a derivada da função seno de 2x é 2 cosseno de 2x. Como que eu posso fazer de maneira imediata? Eu olho quem está dentro do parênteses. Quem está dentro do parênteses é 2x. Quem que é a derivada de 2x? É 2 vezes a derivada de seno de 2x, que é cosseno de 2x. Então, a derivada de seno de 2x é 2 cosseno de 2x. Aqui eu tenho a função f de x, que é igual a x mais 1 dividido por x menos 1, certo? Eu peguei a função é, x menos 1, aqui eu estou fazendo uma aplicação da derivada. Então, a condição para que essa função exista, ela era uma função do tipo quociente, o denominador né, tem que ser diferente de zero, né? então o valor que anula o denominador eu pego x menos 1 igual a zero, x igual a 1, né? É o valor que anula a minha função. Então, ela só existe se x for diferente de 1. Então, aqui, né, tá a conta, né? O zero da função aqui é isso que eu fiz. É, então, a condição de existência, que o denominador tem que ser diferente de zero, resolvi. Então, x igual a 1 é o valor que anula essa função. Então, eu faço o estudo do sinal dessa função, recordando o módulo 1 né, é, da nossa disciplina, eu vou marcar o ponto 1 é, na minha reta numerada, para o numerador lá em cima, né, para a minha reta x mais 1, é o valor que anula é o menos 1, então eu vou marcar o menos 1, positivo à direita, negativa à esquerda. A minha segunda reta é referente ao denominador, o valor que anula é o 1, marquei o 1, a direita positiva e a esquerda negativo Aí o estudo do sinal, eu vou fazer o produto dessas duas funções, então eu marco menos 1 e o 1 na minha função quociente, é, vou fazer o produto dos sinais, a direita do 1, mais com mais dá mais, entre as duas raízes, é, mais com menos dá menos, e a esquerda, menos com, mais dá, é, menos com menos dá mais, certo? Então, esse é o estudo do sinal. Então, eu sei que a direita é, do menos 1, um, a minha função é positiva, entre menos 1 um, é, e 1, um, a minha função é, é negativa, e a esquerda do 1, um, a minha função é positiva. Então, ela, ela é, cresce, à direita do 1, entre as raízes, ela decresce, e a esquerda do menos 1, a minha função, é, cresce. Então, esse é o estudo do sinal. Se eu quero saber se a minha função é par ou ímpar, para saber se ela é par, eu vou pegar, eu tenho a minha função f de x, que é x mais 1 dividido por x menos 1, eu vou verificar se essa função f de x é igual a f de menos x. Então, no lugar de x nessa função, eu substituo menos x. Então, vai ficar menos x mais 1 e menos x menos 1. Então, fazendo as contas, eu chego f de menos x sobre x mais 1, que é diferente da minha função f de x, então a minha função não é uma função par. Eu quero saber a altura né, em relação à origem, então vou fazer é, x 0 Então, para x igual a zero na minha função eu vou ter 1 é, um dividido por menos 1 um é menos 1, um, então a minha altura é 0 menos 1. Um, então, eu sei que o meu gráfico vai cortar é, o eixo y no ponto menos 1. Um. Eu vou estudar todos os limites necessários, porque eu quero desenhar o gráfico dessa função. Então, eu vou estudar o lim, os limites dessa função. Observem que nós temos dois pontos de dois pontos interessantes lá do início, que são os pontos menos 1 e 1, que são chamados pontos é, críticos da nossa função. Então, aqui nós vamos saber o comportamento da função quando x tende a mais infinito, quando x tende a menos infinito, e nesses dois pontos, menos 1 e 1. Então, o limite da função quando x tende a mais infinito, substituindo mais infinito na nossa função, nós temos infinito sobre infinito, que é uma indeterminação. Então, para calcular o limite da função x mais 1 dividido por x menos 1, é a mesma coisa que eu calcular o limite de x dividido por x quando x tende a mais infinito. x dividido por x é 1, então o limite de 1 quando x tende a mais infinito é 1. Então, quando x tende a mais infinito, a nossa função tende a 1. A mesma coisa vai acontecer quando x tende a menos infinito. Certo? Vou estudar é, o limite da minha função quando x tende a 1. Se eu jogar 1... 1 um mais 1 um dá 2, 1 um menos 1, um, 0. Lembrando ó, que o 0 está anulando o meu denominador. Então, 1 um sobre 0 é uma indeterminação. Então, eu preciso estudar o limite à direita e à esquerda do 1. Do um. Então, o limite à direita do 1... Um, é, eu vou olhar em cima, está dando 2, é positivo, o zero pela direita é positivo, então positivo com positivo vai dar mais infinito. Então o limite dessa função quociente, quando x tende a 1 um pela direita, a minha função tende para mais infinito. Se eu fizesse a 1 pela esquerda seria 2 sobre 0 pela esquerda o 2 é positivo 0 pela esquerda é negativa então a minha função tende para menos infinito que é o que está feito aqui é, eu vou, quero saber então o que que acontece é, nesse caso aqui quando eu estudei o limite aqui da função tendendo é, x tendendo a 1 né eu vou fazer também Acontece que a, a reta x igual a 1 é a minha assíntota vertical. Eu quero olhar se eu tenho uma assíntota oblíqua. Para eu faz, verificar se tem uma assíntota oblíqua, eu vou fazer para a igual a 1 e b igual a zero. eu vou fazer o valor desse limite aqui. O limite da função f de x quando x tende a, a de f de x menos ax menos b mais B. Então, eu vou fazer, ó, então vou substituir, o A é 1, o B é 0, então vai ser de X, né, A vezes 1 é A, é 1 vezes X é X, e o B é 0, então vai ser menos X ali. Então, vai ser o limite de X mais 1, dividido por, é, por X menos 1, menos X, calculando os limites separados, nós vamos chegar que é um menos infinito, que é igual a menos infinito, certo? Então, não temos assíntota oblíqua. É, calculando, né, fazendo o cálculo da derivada agora, lembrando-se que nós temos uma função quociente, então é a, é a regra do quociente, a derivada da primeira, derivada de x mais 1, é 1 vezes a segunda função, que é x menos 1, menos da fórmula derivada da segunda, que é 1, vezes a primeira, que é x mais 1, sobre a segunda ao quadrado. Então, fazendo a distributiva ali, nós vamos chegar que a derivada dessa função é menos 2 sobre x menos 1 ao quadrado. Certo? Se eu calcular o f no meu ponto 1, que é aquele meu ponto crítico, vai dar do, menos 2 sobre, é, menos 2 sobre 1, menos 1 sobre 0, vai dar menos 2 sobre 0. Certo? Ela não, não está definida. Bom, quando eu vou colocar, é, aqui eu fiz o cálculo da segunda derivada, é, fazendo pela regra do produto, novamente, né? então a derivada da primeira é a constante, a derivada de menos 2 é zero, 0 vezes a segunda é zero menos a derivada da segunda, é uma função composta, a derivada de x menos 1 um ao quadrado é 2, que multiplica x menos 1, um vezes a derivada de quem está dentro do parênteses, que é 1, um, vezes a primeira função, que é menos 2. Tudo isso sobre a segunda função, ao quadrado. Ao quadrado, ao quadrado é a quarta. Certo? Fazendo a distributiva aqui, nós vamos chegar que é 4 sobre x menos 1 um ao quadrado. Certo? Então, unindo todas as informações no gráfico, ó, nós temos a assíntota vertical e a assíntota horizontal. A assíntota vertical aqui... Certo? Assíntota horizontal. Nós sabemos que quando o x lá tende a mais infinito, a nossa função tende a 1. Quando x tende a menos infinito, a nossa função tende a 1. Quando a função tende a 1 pela direita, a função vai para mais infinito. Quando a função tende a menos infinito, certo? É, quando a função tende a 1 pela esquerda, a nossa função tende a menos infinito. Então, é... É, para esse estudo que nós aprendemos os conceitos de limite derivada. Unindo todas essas informações, eu tenho o gráfico bem desenhado da, da função e sei todos os comportamentos dela nas proximidades de um ponto.